Fala, galera. Tudo bem com vocês? Galera, é, teve a notícia aí, todo mundo falando na internet, nos jornais, sobre o eclipse da lua, né? Eu e a galera tá aqui, ó. Ficamos acordados até meia-noite. Agora já é meia-noite e cinco. Tá super top, a lua tá super vermelha. É, vou fazer um zoom. Eu baixei um aplicativo especial aqui de zoom. Vou filmar, vou ver a edição que vai dar. Já tiver gostando do vídeo... Já dá aquele like, deixa seus comentários que vocês estão achando dessa lua de sangue, desse eclipse aí. Diz que é o primeiro, né? Do ano 2000, e vai ser o único também, esse nosso ano 2022. <risos> o eclipse já começou, meia-noite 10 aqui. Aí, galera, ó. A lua ficou, tá vendo? Bem vermelha. Ela vai ficar 100%, tá com a parte bem vermelha. Olha como ficou. Top, top. Agora já é meia-noite e 20, tá? Já se passou 20 minutos aí. E ela vai ser feita até umas 4 horas da manhã. Pena que quando vocês verem esse vídeo, né? Não vai poder mais ver o eclipse. Foi passado. Mas tá ficando registrado aqui no meu canal. Então dá aquele like. Deixa aqui nos comentários. E só registrando aqui esse eclipse. Que é o primeiro de 2022. E é o único também do ano. Não vai ter mais. Não sabe, não sabe nem quando vai ter mais um eclipse Então resolvi filmar e deixar registrado, registrado aqui para galera. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um abraço. Deixa muito like. Se não for inscrito se inscreva no canal. Comente aí o que vocês estão achando. O que vocês acharam do eclipse. Quem viu, quem não viu. E espero vocês no próximo vídeo. Fui!